bem-vindos a mais um Pê responde. É! Yeah. Uh -huh. so yeah. E final das contas, a sorte um da Responde. Edição super especial, saímos de um final de semana só com vitórias, todo mundo feliz. Wiser, some people are asking me to do all the questions in English because they said that you would want that. Do you want it? For me English is better, but. Okay, so I'll do it in English. Portuguese can be better, so I don't care. You can ask, ask only meet to in English. You sure? You mm. look sad. Oh, it's fine. I'll do it in English, but Wiser, what did you think about the Jace band? I don't know, just I won a lot of games with Jace, so I think it's normal, you know? I just feel like it's common. Carioca. <risos> eu buguei, porque antes eu tinha todas as perguntas em inglês, aqui agora uh, eu não tenho. Yeah. Why are people not using Zinzhao? Zinzhao? Not as as, as they used first. to, yeah. É, é que ele foi um pouco nerfado. Tipo, ele teve na final na dele de um segundo, que ela. Dura menos, e um segundo no E também que aumentou Mas eu não acho que é um motivo pra ele sumir, desaparecer Alguns times ainda estão pegando o X-Al, tão priorizando Mas tem outros times que deixaram um pouco de lado, estão pegando o sim Viego é, acho que é questão de preferência, eu não acho que o boneco tá morto Acho que ainda é XA roubado, ainda é um X-Al. Uhum. E acho que é só questão de preferência mesmo Chato de jogar, os caras arrumam uma desculpa pra parar É, eu nerf de é. um segundo, era chato de jogar, os caras falaram Os caras nem treinou, tá ligado? É, nem só viu, volta, mano, não tá dá mais não tem como usar mais <risos> Ah, mas esse nerf de um segundo podia ir pro 30 também, né, gente? Uns dois é, segundos, de... né? Nós é. né, temos que ir menos. 6 segundos a menos? 0.5, 7 minutos. Fazer escala tá? com nível, sei lá. Jim Kiddle, why Ari you again? <risos> Caralho, é um campeão que tá forte, então. Vai né, mudando umas entadinhas, ela vai continuar aparecendo. Essa semana tem mais, fica ah. é tranquilo. <risos> então, <risos> ela ela tomou nerf, não viu? Eu vi, mas ela vai continuar aparecendo. É ah, o segundo nerf. Né, <risos> o segundo nerf nela né, <risos> não mudou nada, tá? É, foi meio tosco o né? Foi é, muito tosco. Acho muito que 10 pouco. de mano, também. É. é, um pouquinho de mana no E, um pouquinho de cooldown, mana no W, sei lá, muito bobo Então acho que ela vai continuar aparecendo. E ela, ela tá, tipo, os campeões nesse estilo estão aparecendo bastante agora. Tipo, a Vex também tá aparecendo. Campeões mais playmakers no mid, então. E pior que, tipo, os dois games que você jogou de área foi, tipo... Meio incomum, assim. Não, <risos> é, tipo, não é, é, <risos> tipo... Aconteceu uns um bagulhos meio incomum, tá ligado? Que não é, deu foi. pra usar ele 100%. eu acho que aquela última teamfight contra a l o Dinkendo, foi o MVP da fight. Que gastou um flash da Syndra, Todos os cooldowns da Syndra Ela ficou vendida. Trigo né? ficou free hit na luta. Mano, os caras não os caras veem só que tá na tela Exato. Que ele, ele falou, ele, a frente, a frente ele é é falou isso. Ele falou, vou beitar aqui o ult da Syndra e o flash dela e ah, ele. No meio da ele falou tá isso. Ele morreu, falou, ela gastou tudo, ela não fighta mais. Tirei a Syndra da parte. Tirei a Sindra da parte. Trigo, why are people using Press the Attack instead of Little Temple on a Press the Attack, você tem a Line Phase um pouquinho mais forte, consegue fazer trocas melhores com Super de Engage, que normalmente tu joga com a Aphelios. Eu acho que basicamente é mais runa de lane phase mesmo, do que tipo para mid game ou late game, porque eu acho que dependendo do, do jogo letal Tempo ou Conqueror é, é melhor, é situacional. Eu acho que tem gente que basicamente usa as quatro runas, assim, se for ver tipo, a Aphelios no competitivo tem o uso das quatro runas, mas acho que o Prez Attack é mais usada por conta tipo de lane phase mesmo. Ok, Wiser, eu vou one em português, porque it's too long. Damage, você vê a possibilidade de encaixar a Renata em um draft próximo ou prefere não arriscar algo novo em jogos tão decisivos? Eu vou reformular essa pergunta pra. A Renata já lançou faz um tempo, já dá pra ter uma opinião sobre ela? É forte? É um lixo? Tem bastante gente usando, na verdade, já. Mas ela não combina assim com tantos AD Carries, é o que eu sinto. Né? Ela combina assim mais com Caitlyn, Jinx. Uhum. Mas eu acho que só esses AD Carries. Ok. Question for everyone. If you could have a champion's ability in real life, which one would it be? Ari Hum, é conquistador. Passeio do TF. Ah, o ult do TF é quebrado. Não, pensei no ult do TF também, mas é o passeio dele. Mas o, o que, que você vai matar pra ganhar dinheiro? <risos> ah, então não. Então é ult do TF. É. Ou o E do EZ. Ou W do Arquishan. Fica invisível. Na parede. Só na parede. <risos> o R do Zilia. <risos> <risos> você foi, é, você foi é <laughs> é, <gente. laughs> Muito noite, não? Do <laughs> Zilin, do <laughs> Justo? Bom, ele, ele é essa pô, você pode coisa. Não, mas se <laughs> tiver alguém enchendo o saco, você dá slowzinho também. Não, <laughs> o é, um, do eco, É, I don't know. Every top champion has only attack skills, you know? It can so be any champion. I know about only top champions. So <laughs> <laughs> <laughs> Every champion is a top champion. I also need to have zillion skill or <TF1> <laughs> E a yeah, tia é broken. branca. O cara é Carioca. O que você sentiu quando você Baron from Loud? Eu não senti nada. Nada? Você é um homem, viu e tal. Não, mas please. é que eu tava falando com assim, moleque, né, tipo. Tipo, eu não tava nervoso, tipo, eu senti que. Que eu ia pegar que É sério? Isso acontece é, mesmo, às é vezes tipo, você lá. só sabe que é, vai mesmo. Eu sabia que eu ia pegar, eu peguei, aí tipo, eu não gritei nem nada porque eu sabia que ia ter uma teamfight, uhum. então tipo, eu fiquei falando Ah, roubei. Que eu podia desconcentrar te concentrar eles, daí eu roubei, aí eu morri lá, fiz o meu trabalho. <risos> aí quando eles ganharam a teamfight, eu falei, boa, boa. É. Só, que só dia 30, no, 30 dia de ano um que tem essa sensação, né? Eu, não, eu, já, eu tive também em 2015, quando eu roubei do... Ah, você já roubou da Kate? Da Victor, foi? É, Victor que foi eu falei que ia roubar antes de roubar volta, foi demais. Tô na janta. Oi, guys, what do you é, é, é. think about the the fans affection? Do you feel welcomed? Are you happy with the fans? Yeah, yeah, yeah. I I really like and and I've so many fans sponsoring me, so. Trigo, como foi esse jogo de série com o time dando umas balançadas antes de encaixar bonitinho? Além disso, na hora que você mandou o emote da tem, já sentiu que estava forte e que não aceitaria mais perder. Esse jogo acho que não só eu, mas todo mundo assim a gente falou depois que mesmo quando a gente tava fazendo merda assim a gente tava se matando, a gente sabia que o jogo tava bom pra gente, a gente tava falando isso dentro de jogo aquela hora no bot que morreu todo mundo e pareceu meio que a gente perdeu o jogo ali, tipo a gente ainda tava falando o jogo tá bom pra gente, a gente escala mais tipo vamos só fechar item que a gente consegue ganhar aí depois acho que o Carioca ele achou uma play boa no mid, no Afelio sem flash, e ali a gente virou um pouco né o jogo, o jogo ficou mais tranquilo pra gente, que acho que a gente encostou no gold ali foi essa hora que eu fiquei mandando emote. Depois que a gente <risos> levou o mid, eu fiz pra mandar o emote da Pain. <risos> ah, foi isso. Depois dali, tipo. Tava muito fácil o jogo pra gente. Nossa compiária era melhor que a deles. E quando a gente fech fechasse a cita era muito difícil deles jogarem. Tipo. Acho que foi isso só. E aí, tipo, um bagulho também. Quando um time tá muito na frente e começa a perder, é tipo, muito difícil dele ir. Porque eles estavam muito na frente. E com a vantagem que eles tinham, eles tinham que ter terminado o jogo. E quando a gente deu a parte no mid, a gente sentiu que eles estavam um pouco. O jeito que eles estavam jogando parecia que eles estavam meio, meio aflitos assim, sabe? Então, foi o emote. Quando o time tá mal, é o contrário, parece que não dá pra ganhar o jogo, independente se você tá bem ou não, parece que em algum momento você vai perder, tá ligado? A ver, esse cara mas, é muito quando, legal. Mas quando você tá bem, independente se o jogo tá ruim, você sente que em algum momento você vai conseguir voltar no jogo, você tá eu, Antes, eu tava falando, mano, dá pra farmar ainda, a gente consegue achar algumas coisas. Eu sabia que se a gente faltasse uma tá. fight normal assim, a gente ganharia. Porque a nossa comp tava é muito boa pra fight. Engraçado como a torcida às vezes faz umas, assume algumas coisas que pro time não é verdade, então tem que tomar cuidado com coisa de, ah, nossa, só perdeu por causa do draft ou só perdeu por causa de uma coisa. Tem, tem uma pergunta aqui que é como vocês mantiveram a calma num jogo perdido, pra fazer na cabeça de ninguém tava perdido é. o jogo, mas na visão de fora tava, então é engraçado com essas coisas perspectivas. Igor, a torcida te vê como o melhor a The Carry do CBLOL, você se vê nesse lugar também? Como o melhor não, mas eu acho que entre os, eu acho que tem, tem jogadores muito, muito bons, de AD Carry, mas eu fico feliz com isso, eles acham, então... É verdade. Eu estava perguntando se ele acha que ele é o melhor AD Carry in Brazil. He said no Brasil. Ele disse não. Por que? Eu tenho bons jogadores também. Damage, você acha que Bard Can show up as a counter to Trindamir? É, não sei. Trindamir tá o do é um dele. Eu acho que é. Vai tipo tipo o Arauto. É? Ele, é ele dá um stand e o Trindamir sai girando pra fora. Não, não tem nada, não faz nenhum sentido dessa lógica. <risos> sério. Não, eu acho que você ulta <risos> o trigo, que deu o Trindamir, não mata ele. Eu acho que é isso. <risos> Entra todo mundo dentro da noite do bardo? É. E aí, é. quando sair, tem <risos> cinco caras esperando a gente. Então. O pior é que eu deixei essa pergunta, porque às vezes tá rolando <risos> alguma coisa na China, na Coreia, sei lá, não tô sabendo. Deixa eu falar. É que é, né? pergunta para todos menos para o carioca e o final de semana 2-0 nossa última pergunta do dia hoje no final de semana 2-0 como vocês se sentiram em um clássico contra a INTZ e um hype enorme que se tem pelas torcidas como é que foi essa experiência que seria mais legal imagino que se se fosse presencial, mas ainda não é, né? Mas como foi pra vocês? Atualmente a NTZ não tá muito num hype, né, que já teve, então, esse ah, clássico é. pen-TZ hoje em dia não é mais tão, né, que um, chama tanta atenção, acho que é. hoje até pen-loud é mais, é, eu também é, então, acho que... mas de qualquer forma, primeira, primeira vez não, né, mas primeiro speed que a gente tá passando por essa experiência, então, uma experiência única, principalmente contra a loud pra mim, eu tava lá antes, então, pra mim foi sensação Único. E pro melhor ADCR do Brasil, como foi a sensação? Contra. Contra a NTZ. Não sei, a tava todo mundo mais de boa, assim, contra o NTZ. Eles não estão num momento bom. Não sei, eu não, não senti muito, assim, sabe? Tipo, de... Uma pressão lá. Mas... É, tipo, tava valendo a vida esse jogo aqui, sabe? Hum. Não, não senti, mas acho que no, no jogo da Loud tava muito mais legal. O jogo da Loud foi, foi legal de jogar, tipo... Hum. Comunicação, assim, você tava todo mundo muito, tipo, querendo ganhar, assim, sabe? Tipo, dentro de jogo. Acho que tanto a gente, tanto, tanto eles, assim, tipo... Foi um jogo pegado, assim, se sentia que tinha uma rivalidade ali dentro de jogo. Tipo, tava todo mundo ali que queria muito ganhar, sabe? É, eu achei absurdo. Tipo, quando as torcidas estavam fazendo, tipo, mutirão tá, postando uhum. várias coisas Tipo, parece que o jogo tinha começado muito antes, tá ligado? É, já é tava no hype tipo, Fui deitar assim e já tava no hype, tá ligado? Pra jogar, então foi bastante legal Infelizmente a gente ganhou, né? Porque não ia ser triste <risos> Pois é, pra <risos> eles sim. provavelmente não foi legal <risos> Na minha visão, assim foi o que o cara falou também, de tipo, o jogo começou muito antes da uhum. partida iniciar e sei lá, acho que dentro de jogo, pelo jeito que o jogo foi, foi um jogo tipo, muito divertido de jogar. E quando eu ganhei, acho que tipo, sei lá, fiquei mais feliz do que quando eu ganhei da pena na assim. Semi. Acho que, acho que jogo no, foi... não sei o que está <laughs> <laughs> foi, acho que falando. Tipo, foi uma sucessão muito boa velho ter ganho tipo, dentro da penha assim contra a sabe? Wiser, did you feel uh, an extra pressure maybe this weekend because of the I don't know because I don't know I T Z have a history of facing each other for like six or seven years. Então, para você, foi mais importante? Não, eu não senti pressão. Sim, você não quer, você só ganha. Sim, eu não quero. Esse é o wiser style, só ganha. <risos> Esse foi o PEN de da semana. Ah. Ah. Muito obrigado por assistir. Vivo, cara, o cara estar triste que está aí. <risos> é porque ele está feliz que ele é o melhor adequado do Brasil. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar, ativar o sininho, deixar aí os seus comentários e a gente se vê na semana que vem.